Se existe uma skin no CSGO que tem aproximadamente 100% de aprovação da comunidade, essa skin é a Print Stream. Você deve conhecer na né, Desert Eagle, M4S e USP, mas em uma faca do CSGO você nunca viu até agora. Então se prepare, pois isso que eu vou mostrar não há nada de melhor dentro do CS. Que bom que é Tá resolvido. Seja Aqui no canal para o jogo 3 5, rapaziada. Eu tô muito empolgado, animado, muito ansioso para jogar pela primeira vez com uma Karambit Print Stream. A primeira skin Print Stream chegou ao jogo no dia 7 de agosto de 2020 na Factory Case e ela chegou inicialmente para Desert Eagle. Na minha opinião, disparada, a skin de Desert Eagle mais bonita do jogo e eu arrisco dizer que a skin Print Stream em si, não a Desert Eagle, eu tô falando da skin Print Stream, é a skin com a maior taxa de aprovação da comunidade porque, assim, tem muita skin legal no CS. A Zimov, tem muita gente que gosta. Mas você encontra algumas pessoas que não gostam de Asimov? Agora, print stream: quantas pessoas você conhece? Que não gostam dessa skin, cara Uma skin simples Com duas cores mais básicas Branco e preto Porém, com um detalhe holográfico Que o faz única A Desert Eagle Printstream Fez tanto sucesso Que ainda em 2020 No dia 3 de dezembro A Valve lançou A M41S Printstream Na Operação Broken Thing né, No caso, na caixa Da Operação Broken Thing E em julho de 2022 Na Recoil Case A última Printstream Lançada pela Valve até o momento No caso, a USP Printstream Todas sensacionais Todas lindas Essa skin já está pronta Para todas as armas Agora basta esperar a Valve lançar Porém, rapaziada, grande novidade. O que eu consegui pro vídeo de hoje é algo sensacional. Um dos criadores da Printstream me disponibilizou ter uma faca Printstream. No caso, a Karambit. Consegui o arquivo, apliquei no set de maneira segura. E agora, vocês assistirão e eu terei a experiência de jogar com uma Karambit Printstream. Eu tô animado, juro. Agora um recado rápido só pra quem gosta de Printstream e tem o um sonho de ter uma. Skinsmonkey é um site de troca, é o um novo parceiro do canal. E rapaziada, eu já estou estudando esse site há muito tempo. E eu posso dizer que... Que hoje o Skins Monkey é o melhor e mais confiável site de trocas do mundo. Aqui você tem as menores taxas do mercado, então na hora de trocar skin, cara, se você não trocar no Skins Monkey, você tá tomando uma decisão errada. Eu vou deixar o link do site aí na descrição e eu mesmo agora vou logar como Steam para vocês verem né, que é muito seguro. E a parte mais legal é que todos vocês conseguem até 5 dólares de graça só clicando aqui nessa binh, ó, 5 dólares grátis e aplicando o cupom DOG. O site é muito bom e muito prático. Então, por exemplo, agora eu quero uma skin Print PrintStream. Eu pesquiso aqui, PrintStream. Eles me mostram todas disponíveis no site e são muitas. Algumas estão com trade lock, como essa desert igual aqui. Mas, aqui nesse filtro, eu consigo selecionar apenas as skins que já estão prontas para serem negociadas. Então, por exemplo, aqui temos uma PrintStream. Minimal Wear, 94 dólares. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imóvel aqui que eu tenho muito desgastada e vou juntar com um item baratinho, item de 1 dólar. E aí eu vou clicar em itens para troca, aceitar a proposta de troca. Que o me envia. Vou aceitar aqui. Sem medo nenhum. Beleza. E pronto. Meu saldo no site foi colocado. Foi colocado mais do que eu depositei. Por quê? Porque com o Pondog eu ganhei um bônus. Se eu depositasse 100 dólares, eu ganharia 5. Aqui eu ganhei cerca de 3 e pouco. E agora eu posso vir. Pegar aqui a Desert Eagle. Faltou um dólar. Então eu coloco aqui essas skins, mano, baratinhas, tá ligado? O bom desse site é que ele aceita skins baratinhas. E com as skins baratinhas você consegue, mano, pegar muita coisa legal. É só pescar. É só estudar o site. Ó, vou só aceitar a proposta pegou daqui Olha que linda, olha que legal, tem um adesivo do Cacerato E três adesivos da Big Que ficam praticamente invisíveis aqui na skin Nossa, essa skin eu vou mandar pra um de vocês Que fizerem uma troca ou um depósito No skin monkey com o dog. Então entre no site agora, pelo link da descrição Faz uma troca, pega uma skin que você tem zoada E troca por uma mais legal, e aí mano Fez a troca? Ou depostou no site por Pix, cartão de crédito Enfim, manda pra mim no Insta Com o seu link. eu vou mandar esse desse artigo Pra um de vocês e também Algumas facas, então quem me aparece no Skimonky também vai ganhar Faca, novidades em breve, depois eu falo sobre Agora vamos jogar. MM de madrugada e solo, rapaziada. Vamos ver o que dá tá isso aí. Enfim, o outro tá de revólver, no pistol. Opa, pai amado. Um de revólver e um FK. Tá com esse revólver. Nossa, já tão plantando, mano. Tão plantando e não falaram nada. Plantaram já. Vamos com calma aí que eu tenho kit. Nossa, pensei que não tinha cabeça. Gente, vai, bora, bora. 3x2. Esse round é nosso 3x1 Acabou Acabou, acabou Linda, maravilha, rapaziada Maravilha, maravilha mesmo Essa carambit, juro A skin Prince Spring já é sensacional Tanto pra Desert Eagle quanto do 4 s Mas na faca tá, tá um nível a mais Tá um nível a mais, não tem como Pessoal, vai todo mundo estourar palácio, conheço tá todo mundo quieto pra estourar palácio Eu matei aquele, matei o outro Eles plantaram e forçaram, mano Eu deixei 93, o cara 93 93, um, mano Minha, Minhadão 93, 93 Boa Vou meio aqui esse round tá, Fazer uma smoke que, que eu gosto oh, yeah. fire. Uma... Tem... Carroça, ah, cara. Você Você vai, matei, eu, cara. Matei, matei, relaxa. Relaxa que o pai tá um. Boa. Boa, moleque, é tu mesmo? Sim, Lugin. Nem brinca, nem brinca, nem brinca. Sou eu, pô. Não, tu tá com medo de entrar na EXIN e ser turnê. Sou eu, cara. Sim, só vou no final da partida então. Que brisa é essa? O cara não quer entrar no perfil da pra sim, não ter né? certeza do que sou. É isso mesmo. Ah, é isso mesmo. É um miado, muito miado, ela naquela... tá lá. Relaxa, tô chegando, Line ó, tô chegando, tô chegando, tô chegando com você. Deixa eu ajudar, eu tá, tá, eu vou te ajudar, vou fazer uma banguizinha aqui que é. Já dodge. Um. E aí, 3, 2, 1. Não vou abrir, não, mano. Peguei oh. um. Nossa, esse cara tá me seguindo. Show. Matei, relaxa. Vou bangar a caverna, banguei a caverna. Tanto B? Sim, sim, sim. Pô, o laranja tá na brisa, mano. Não vai x1, não. Olha essa caramba, tio, rapaz, mano. Olha isso O queria ir desse aqui, ó. O outro já tirou de algo um emocionado. Bom, bom, Flash, tem A, tem A Tomou HS, como que toma HS e não morre, mano? Quer ver, explica, explica Já expliquei, explica Já expliquei Meu Deus, mano vida boa boa rapaziada, vamos tá na sombra dele são dele amigo tira a cara tira a cara tira a cara não vou dar cara não... nova vai que face is smoking oh! cara piava lá no meio ó tadinho bangue meio pra vocês pra ajudar Banguei, banguei, banguei Ó, oh, ó, oh, ó oh, oh, o pessoal entregando Ó o pessoal vai, entregando Vai pra B, cara, cara. Bangue, liga, bango, liga Que linda time é firmeza, mano Eu gosto quando eu encontro aí os inscritos no servidor Bem legal Ô, oh, ruxa essa B aí, mano Respawzinho tá nice Vamos ver dos 4 quem que vai beitar Tá faltando o mundo das skins, viu Já tem tempo que eu não tô vendo <risos> Eu quero que se f... Eu... Vou voltar, mano eu Vou voltar, mano Cai, cara, cai, cara O outro que marotou os caras, velho Meu Deus do céu Eu sou um Um, um horrível Valeu, cara Marotou vocês aí, hein? Passar uma cal aqui, mano, que não tem como perder, ó, presta atenção Primeira direita do pega reta Vem a Mas cai palácio já comendo CT, mano Não troca com jungle e cabecinha Caiu um rato aí Minha cabecinha eu vou ignorar Ai, areia Boa, se boa, se boa. Dentro, né? Ó, se cair o rato, cara, vai dar que nice, nice. Take pelas costas Eu já pego ele Pô, meu, Come se tem tanto aí Come aí <risos> Ó, pegar o costa aqui agora Quem ruxa o rato, vai ver o costa Vai andar aí Vai andar Mano, o CS tá quebrado, tio. Banga Fallen aí pra mim, Fallen não, quer dizer, bangar. Banga puxou o palácio ali, Nossa, ah, do é, céu. eu jogo bugue, não Planta default aí. Planta default, planta default, planta default. Planta default? Boa. Ai, cabecinha, mano. Ela que não defusa. Ó, oh, aquele pixel ah, não erro, galera. Muito louco, não é? Ai, filha <SILENCIO> da mãe. Eu vou mostrar meu perfil, mano. Sou muito fã. Ah, assino. Eita! Quem quer patinar? Quem quer patinar? 00? Aqui é o verde, o verde. Assino, irmão. Tamo junto, muito viu? Obrigado, mano. Sou muito seu fã, velho. Muito obrigado. De é nóis, irmão. Tamo junto. Vou assinar o perfil do cara aqui. Assinado.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 Ô oh, time, tá tirando, mano. Tá suave. Só tirou meu Ace. O bipolar é uma mudança de humor muito violenta. Um dois. Uh! Bom, que é outro aqui. Aqui hein, galera, bomba. Aqui hein? não queima. Aí não, hein? Linda, pode ter limpado alguém aqui. É bem possível. Inclusive, o time nunca se sabe, né? Os dois aí, que do cara, velho? Boa, Max 2 Boa Pô, Mano, esse cara é bom, hein, velho Boa. Ah, o time é muito forte, cara. O time não fala muito, não é comunicativo. O pessoal não tá muito pra resenha, mas o pessoal é legal. Joga direitinho. Boa galera! Eu curto, né galera? Então, só ganhar mais dois rounds, de GG. O que vocês preferem aqui no canal? Um comp inteiro longo ou dois curtos? O patente do mesmo jeito? Cai de patente se perder do mesmo jeito? Enfim. comei, amei, amei, amei amigo. Boa. Pô, Jiggle, Jiggle no pistol. É maluquice. Ainda mais de CT, que o hospital vai matar com tiro churro na cabeça. Fazer a frente aqui pra morrer. Boa, galera, linda. Vamos, time! Vocês estão muito animados. Vou todo mundo aí, só por causa disso. Tô indo com você, VIP. VIP, né? Sabe quando você vai checar o pixel só, só de zoeira, assim, tipo, você não acredita que tem alguém ali? Eu tomei um susto, mano. Que maravilha. Peguei, mano, o cara lá ficou 0,9, coitado.